Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu trouxe aqui pra vocês alguns comentários sobre um livro que foi destaque no meu 2018. Eu não sei se ele foi o melhor do ano até agora, talvez não, mas foi um livro que com certeza ficou entre os primeiros lugares, que é Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Pra quem não sabe, ano passado, em 2017, Kazuo Shiguro venceu o Prêmio Nobel de Literatura. E eu já tinha lido dele O Gigante Enterrado, que é um livro que eu amei. É, se eu não me engano, foi o melhor livro, meu melhor livro de 2017. E esse ano, há pouco tempo, há poucos, poucos dias, eu terminei de ler Não Me Abandono Jamais. E foi um livro que me fez refletir muito durante algum tempo e foi uma indicação de Mona Lisa do canal Literasutra, desde já muito obrigado pela indicação, foi um, uma leitura aqui que me agradou bastante. Pronto, é isso, já falei o que eu tinha pra falar sobre o livro, era só isso mesmo, essa foi a resenha, muito obrigado. ai ah, não, minha gente, de jeito nenhum, esse livro aqui funciona da seguinte maneira, a gente vai conhecer aqui a história de três amigos, Cathy, que é a nossa personagem principal, Ruth, e Tommy. A gente vai conhecer esses três personagens crianças logo no começo do livro e vai acompanhar a história deles enquanto eles vão crescendo a partir da narrativa de, de, de, de Katy de, de Katia, ela que conta essa história pra gente, muitos anos depois, quando ela já é adulta. E não apenas adulta, né, depois de muitas coisas terem acontecido. Atualmente, ela é o que ela se chama, né, o que a gente vai conhecer como cuidadora. Ela é uma cuidadora e nesse universo aqui a gente tem cuidadores, guardiões, doadores. A gente vai estar tá aqui no meio, meio, no meio, né, no ambiente, meio de ficção científica, mas sem essa cara de ficção científica pesada, é uma coisa leve que vai lhe, lhe conduzindo pela história. Eu, particularmente, acho que a caracterização, tipo, a explicação desses nomes, dessas denominações, né, cuidadores, doadores, Guardiões, vai sendo mais interessante de se descobrir ao longo da leitura. Então, não vou dizer aqui o que é que, né, o que, é que isso significa de fato, qual o tema principal do livro. Eu acho que faz parte da descoberta da leitura. Pelo menos eu achei legal, então acredito que seja interessante para as pessoas também. Mas isso não vai né, interferir em nada no que eu vou comentar aqui. É parecendo um bêbado, né? Esses três jovens, junto com muitos outros jovens, né, muitas outras crianças, vivem num lugar, né, tipo um instituto, um orfanato, sei lá, tipo uma instituição, onde eles são, desde cedo, incentivados a criar coisas, a fazer artesanato, criar arte, fazer coisas né, criativas e expor todo o seu, todo o seu intelecto nessas criações, e as melhores criações vão para uma galeria e essa galeria, né, essa dos melhores trabalhos e tudo mais, e a gente só vai conhecer mais pra frente o que é essa galeria, né, por que ela existe, qual a função dela nessa história. Além de fazer essas artes com muita perfeição, né, com muito, na verdade, com, muito, com muita dedicação, os alunos, eles sempre são instruídos também a cuidar muito bem do corpo. Porque, enfim, tem alguma coisa muito importante sobre isso na história. Grande parte da história, né, a gente vai passar descobrindo... Grande parte da né, história, a gente vai passar tentando descobrir a gente, pelo menos eu. Tentando descobrir quem são essas crianças, né, qual é o papel delas ali naquela instituição e qual é o papel delas... No mundo, depois que elas vão, né? Conforme elas vão crescendo. Na verdade, você meio que consegue perceber o que aqui é tá, o que aqui, é né? Que tá acontecendo por ali, meio nas entrelinhas, mas eu só fui acreditar e confirmar de fato depois que o fato tava jogado na minha cara. Foi, foi a primeira grande reflexão que eu tive lendo esse livro. Eu fiquei, tipo, pensando sabe quando você na verdade tá pensando você não tá pensando numa coisa específica você tá tipo refletindo mas sem refletir muito bem essas crianças que vivem ali nesse nesse nesse internato né em Hush essa casa elas já sabem que elas são diferentes de todas as outras pessoas do mundo que elas são tratadas de uma maneira diferente que tem alguma coisa acontecendo ali mas elas não sabem o que tá acontecendo na sua totalidade é possível perceber né e inclusive as próprias crianças percebem que nem tudo está sendo dito para eles né tem alguma coisa que está sendo escondida deles, algum segredo que eles né, que é sobre, sobre a existência deles que não está sendo contado e que tem muito a ver com o fato de eles serem doadores ou cuidadores, enfim, quando chegarem na fase adulta. O título desse livro, Não Me Abandone Jamais, assim como o título do Gigante, do gigante Enterrado, tem várias interpretações, são coisas que são minuciosas. Tipo assim, aqui tem um. Tanto no Gigante Terrado como aqui, tem passagens específicas que citam os títulos. Inclusive, a que tem aqui é. Não demora muito não a aparecer. É justamente na primeira parte ainda, quando eles ainda são crianças, que aparece. Uma das, das interpretações, né? Porque esse título tá aqui. Mas aí ela tem muitas outras interpretações ao longo da leitura, ao longo do livro. E você fica você fica encaixando, de fato, ali muitas coisas. Porque acontece. Ai, não sei nem o que eu tô dizendo aqui. Mas acontece tanta coisa e você. Pensa tanto sobre o que está acontecendo, sobre o papel dessas crianças, sobre, sobre a sociedade em geral, sabe? Como, como seria um mundo, meio que uma distopia. Esse livro, não sei lá, não sei nem, não sei nem caracterizar, mas você faz, reflete tanto que o título tem muitas, sabe? Muitas vertentes. E mais para o final do livro é que a gente vai ter né? um, um, um grande questionamento, um dos grandes questionamentos do livro aqui que é tipo, como viver e fazer parte de um mundo, desse mundo aqui no caso sabendo que a sua vida tem um limite, sabendo que sua vida em determinado ponto vai chegar num, num momento crucial. Tipo assim, é uma coisa é meio louco. Como é viver sabendo que as pessoas do mundo, né, em geral, tem medo de você e te tratam como uma criatura, né? Como se você não fosse da raça humana. É, um, é, é, uma, é uma coisa muito louca, eu fico eu tô com ódio aqui. E é assim que essas três esses três jovens vão viver, Cat, Tommy e, e, e Ruth aqueles Ruth vão viver e ao longo do livro a gente vai descobrindo tudo isso conforme eles vão crescendo. Esse é um livro que te faz refletir um pouquinho, como eu disse, sobre a própria sociedade, sobre o papel do homem, não sei, sobre os avanços tecnológicos, avanços na saúde em diversas áreas. O livro ele vai tratar esse assunto de uma maneira muito orgânica, de uma maneira, tipo, muito natural e... <risos> eu não sei, não sei falar sobre esse livro, é muito, é muito... Ai, ai, que ódio. Esse livro aqui não tem o mesmo tom que o primeiro livro do autor que eu li, O Gigante Enterrado, porque, tipo assim, aqui a gente tem um clima... Desde o começo, não é não é explícito, não é muito explícito, mas ele vai sendo construído desde o começo, mais meio de mistério, porque tem alguma coisa que você não tá sabendo bem até o momento, um pouquinho de horror mais para frente, porque tudo que acontece aqui, né, tudo que envolve essas crianças, no caso esses adultos, né, quando eles forem adultos, é uma coisa meio meio dark, né, eles até meio meio uma cabra você tratar pessoas dessa maneira. Eu fui sentindo algum desconforto, alguns desconfortos em alguns momentos dessa leitura, né, ao longo do, de todo o texto. E aqui você vai desde o começo, né, ele vai desde o começo construindo to, toda essa ambientação e fazendo você refletir ao mesmo tempo sobre tudo que está acontecendo. Então, é um livro que eu dei cinco estrelas, foi um livro que eu que eu é maravilhoso, não esperava que fosse assim tão doido para ver um filme, inclusive tem um filme, né? que foi feito já há algum tempo, não sei nem dizer qual a nacionalidade do filme, mas deve ser ótimo. Parabéns, Kazushiguro! Conta comigo pra tudo que tu precisar, kids! Minha gente, tá aqui embaixo no box de descrição, tem um link pra onde você pode comprar esse livro, Gigante Terraro, qualquer outro livro de Kazushiguro que quiser, é, pode comprar aí, pode me enviar kids, pela caixa postal que também tá aqui embaixo, tá aparecendo durante esse vídeo, ao longo do vídeo todo. Né? Não deixa de avaliar esse vídeo aqui embaixo. Se inscrever no canal se não for inscrito, mandar esse vídeo para todos os seus amigos. Vamos fazer parte dessa família maravilhosa do elefante literário. E é isso aí. Valeu. Vou ter os problemas para editar esse vídeo, porque, meu, que eu não consegui expressar. É tipo assim, eu tenho um problema com livros que eu gosto muito. É que muitas vezes eu não consigo expressar em palavras o que é que eu sinto com aquele livro, o que, é que aquele livro representa ou significa, e eu fico tipo.